Tudo. Você tá achando que você tá no canal errado? Não, você não está. Eu sou a Giovanna e esse é o canal do Mico e eu invadi aqui pra participar do projeto dele Como Ser Youtuber. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que acontecem no Youtube e quais os seus medos do Youtube. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovanna do Pra dos 20. Eu tenho um canal de moda, beleza e assuntos femininos. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o YouTube. Bom, eu comecei no YouTube porque eu queria achar uma forma de me expressar melhor, um lugar que eu me sentisse livre e pudesse falar o que eu quisesse. E, enfim, eu não tive medo de começar um canal, até porque eu vou estar sendo criticada se eu fizer cara feia, eu estou do outro lado da tela, né? E é muito fácil as pessoas criticarem do outro lado da telinha, né? Mas a gente também tá aqui do outro lado da tela, e se depender e ter a reação que a gente quiser, que ninguém vai ver. Muita gente me pergunta, com medo de começar um canal, ''Jovana, será que eu vou ser criticada?'' Giovana, será que vão achar ruim? Que vão me achar feia? Que vão...'' Se você levar isso em consideração, você nunca vai fazer nada na vida, porque nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Então, façamos o que nos agrada, o que nos faz feliz. E o outro pensa o que quiser. No começo, quando eu, eu criei meu canal, foi bem engraçado, porque eu sempre escondi então, eu tenho o um perfil uh, pessoal e um o perfil do canal. É bem engraçado. E aí, eu tinha vergonha de contar para as pessoas e me acharem ridícula, sei lá. É, pra quem não sabe, eu sou advogada, então, nossa, você é advogada, grava vídeo para o YouTube. Eu já ouvi do meu pai para de gravar esses videozinhos para internet. Gente. Sempre vai ter alguém pra te apontar com, ah, isso daí não tem nada a ver, as pessoas já acham que não dá trabalho, as pessoas acham que é fácil, só que ninguém tem a noção da produção que tem, por detrás das câmeras Mas eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu gravava vídeo no Youtube Eu não passava meu canal pra ninguém Era secreto, entendeu? E ah, ninguém podia ver um vídeo meu na minha frente também Mas hoje é super relaxado, super tranquilo Eu até mostro para todo mundo Porque é a única forma de divulgar Então ninguém mais dá risada E se dá, eu falo, olha, você tá rindo Mas é uma coisa séria, a gente leva a sério, tá bom? A minha primeira crítica foi muito engraçada A menina entrou no meu canal, viu? Um vídeo meu super aleatório escreveu, porra, mas como você é chata, hein? Ela nem me, me conhece. Oi? O que que tá acontecendo? Se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver. Eu não lembro qual é o vídeo. Eu falei assim, olha, que bom que você me achou chata. Isso é muito bom, porque se todo mundo tiver a mesma opinião, vai perder a graça total. Uh, eu respondi, ela, ela pegou, assistiu um outro vídeo meu, até comentou, é, até que você parece ser legalzinha. Eu não sei se ela ainda assiste o meu canal, nunca mais vi ela, enfim, evaporou. Uh, mas hoje eu não ligo, normalmente eu respondo a pessoa, porque eu tento responder todo mundo, inclusive ela, e eu simplesmente não ligo, porque se eu for ligar para que os outros acham, eu não vou viver. Tem pessoas que aquilo aborrece o dia e acaba com o dia, não, não, tá ruim, ó. Às vezes a pessoa não tá num bom dia, ela não tá legal e ela vem e despeja a raiva dela em você aí do outro lado da tela. Tem pessoas que sempre fazem crítica, porra, mas como você é chata, hein, como esse caso que aconteceu comigo. Porém tem outras críticas que a gente tem que saber levar e que elas vão nos ajudar, que a gente diz que é crítica construtiva no caso. Eu não acredito nem que seja crítica. Porque outro de uma leitora minha falou assim, olha, Gigi, desculpa, não quero te criticar, mas essa sua foto do perfil tá feia, por que você não troca? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, realmente, essa foto tá feia, tá velha, vou trocar, vou botar uma foto mais nova e ainda perguntei o que ela achou. Ela falou que tava bonito. Ok. Entendeu? São essas coisas que a gente tem que agregar as coisas boas e afastar as coisas ruins. E sabe lidar com isso, sabe? Ignora. Se você que tá me assistindo aí do outro lado, é menino, deve estar tá achando estranho eu aqui falando com vocês, né? Sendo que eu tenho um canal de beleza, moda, coisa feminina. Sim! Não tem muita diferença entre o canal de meninos e meninas não, viu pessoal? A forma de levar o canal é a mesma coisa. A única coisa que muda é de comédia, canal de assuntos aleatórios, canal de beleza, tudo mesma coisa. Só muda o assunto que você aborda e as coisas que você é claro que o um menino não vai querer assistir uma pessoa passando batom, uma sombra, enfim. Não vai te interessar. Mas é a mesma coisa pra gravar o mesmo trabalho, pra editar o mesmo trabalho, entendeu? A produção é igual e o trabalho dentro do YouTube é a mesma coisa. A única coisa que muda é o tipo de vídeo. Todo mundo quando começa o canal do YouTube já acha que vai ganhar dinheiro, quero monetizar os vídeos, quero receber coisas das empresas. Todo mundo quer receber coisas das empresas. Gente, as coisas são construídas. É como um degrau, você tem que ir construindo a sua credibilidade, conquistando seus leitores, para que as empresas olhem para você e vejam o que você tem a oferecer para ela. Não adianta você fazer uma publicidade ou ganhar um produto sendo que ninguém vai ver, entendeu? Uh, não é só um benefício para você, o youtuber ele tem que pensar o que ele pode oferecer de legal para uma empresa. Já aconteceu comigo de uma empresa usar meu vídeo, isso bem no começo do canal, é, a empresa usou meu vídeo, eu pedi um produto pra eles, falei, olha, tem um outro produto que eu não tô conseguindo encontrar, será que vocês poderiam me disponibilizar pra eu poder provar? Ah, na época eles falaram, ah, sim, a gente manda pra você e tal, uf, nunca chegou. E o pior, além de não chegar, quando eu fui perguntar, gente, aconteceu alguma coisa de errado com o correio, ou vocês realmente não enviaram, caiu na minha caixa postal, uuuu, um e-mail interno da empresa. Oi, fulano de tal, você esqueceu de mandar o produto da menina. Bem legal da parte da empresa. Uh, conclusão disso, é ótimo porque eu não vou dedicar essa empresa para as minhas leitoras. Uh, a pessoa falou que me enviaram, me enviou, né? já, o e-mail já está errado, enfim. O legal é você ir construindo a sua credibilidade, testando produtos novos, mostrando o que você gosta... Eu, particularmente, não gosto de criticar nenhum produto. Se eu não gosto, eu deixo de lado, porque às vezes não serve pra mim, mas pode servir pra você. Então eu não gosto de falar mal porque, né, cada um tem uma pele, cada um tem um gosto, cada um tem um cabelo, enfim, personalidade. Essa é a graça de cada um ser uma diferente do outro. No meu canal de beleza, as meninas sempre gostam de ver novidade. Então se eu testo um produto novo, mostro alguma coisa diferente sempre vai agradar bastante porque é alguma coisa nova que tá saindo, então tá todo mundo curioso pra saber se é bom ou não. E sempre ter uma pessoa que você acredita, que você confia, e que já você já conquistou aquela credibilidade que eu falei anteriormente, é claro, ela vai acreditar no que você tá falando, ela vai confiar, enfim, e aí ela vai testar o produto caso interesse para ela. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, pode ajudar aí, né, meu? E se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e acompanhe o resto dos vídeos de como ser youtuber aqui do canal do Mico. Um beijo e até a próxima. Tchau! E aí, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado das dicas da minha amiga Giovanna do canal Pra Lá dos 20. Se vocês quiserem conhecer o canal dela, eu estarei deixando o link na descrição. Ou então, vocês podem estar clicando no ícone que está aparecendo aí no canto da sua tela. E vai aparecer alguns vídeos do projeto e também o canal dela. Então é isso aí, até a próxima, amiguinhos.